Como a gestão de emoções pode ajudar a lidar com o estresse. Quero lembrar nesse momento que nós somos seres emocionais. Vivemos em função das nossas emoções. No nosso cérebro é o sistema límbico encarregado de processar todas as nossas emoções. Mas afinal, o que é uma emoção? Tudo o que acontece com a gente, cujo resultado é um sentimento forte, pode gerar uma emoção, por exemplo, de alegria, de bem-estar, uma raiva, ou ódio, uma vingança. Tudo isso vai impactar o subconsciente. Por exemplo, você tranquilamente dirigindo, alguém bate no seu carro. Qual vai ser a sua reação? Um sentimento de bondade? Um sentimento de raiva, de ódio? Vai agradecer? a pessoa que bateu no teu carro. Vou dar um outro exemplo. Alguém que você conhece ou não conhece, a pessoa te agride verbalmente e você não gostou. Qual é a emoção que você gerou? O sentimento que gerou a emoção dentro de você? Vamos para um terceiro exemplo então. Alguém chega para você e diz nossa, que cabelo bonito que você tem. Qual vai ser o seu sentimento? Então observe que nós somos reféns das nossas emoções. Isso se nós não tivermos o controle das mesmas. É o fato que acontece na hora e nós temos um sentimento, uma reação. É naturalmente essa química emocional que vai estar sendo registrada no nosso subconsciente. E nós sabemos que o subconsciente comanda até 95% das nossas emoções. Há uma psicóloga Goswami que diz o seguinte, olha que loucura, as emoções são piores do que vírus ou bactéria, mas por que isso? Nós reagimos ao fato, a uma ocorrência instantaneamente, pois normalmente operamos no piloto automático. E aí os resultados podem ser desastrosos. Há um ditado que diz, não tome decisão nenhuma sobre forte impacto emocional. Pode ser normalmente decisões impensadas e decisões tomadas pelas emoções que se encontram no nosso subconsciente, e como não temos normalmente o gerenciamento dessas emoções, tudo, absolutamente tudo, pode se complicar. Isso aconteceu comigo, e essas decisões me levaram ao fundo do poço. Nos dias atuais, se há de convir comigo, nós vivemos muito na correria, falta de tempo, e naturalmente isso vai gerar um estresse durante ou no final do nosso dia. E o estresse é um baita do vilão. O estresse, ele é um veneno. Nós não sabemos administrar corretamente nosso dia a dia. E o que, que acontece? Acabamos operando desordenadamente, fizemos tudo ao acaso. O resultado é, na maioria das vezes, inconveniente. Nada, absolutamente nada agradável. O que é preciso, então, para gerar? gerir, para administrar uma emoção. É preciso estarmos equilibrados emocionalmente. Temos o controle da nossa vida, ter a consciência da presença em tudo que você faz, é o momento presente. Como resolver isso? Três dicas para começar a administrar as nossas emoções para diminuir esse stress. Primeiro, busque o autoconhecimento e vista na sua carreira, na evolução como ser humano, Aquela velha pergunta, quem é você? O autoconhecimento vai te libertar. É um olhar em a segunda grande dica: administre bem o seu tempo. Se organize, orga, organize a sua rotina. Principalmente, vá resolvendo um tempo para você. Descubra nesse momento quais são os vilões que estão tomando conta do teu tempo que não te leva a lugar nenhum. Por exemplo, redes sociais, TV e até amigos, né? E a terceira dica é: tenha consciência. Esteja vivendo o um momento presente conscientemente, não no piloto automático. Liste as suas reações, suas, suas ações diárias, observando onde você pode melhorar. Aquilo que você tem que dizer não e outras que você tem que dizer sim. E um lembrante final, tenha consciência da importância de aprender a administrar as suas emoções. Ou elas poderão te levar a situações nada agradáveis como acontecer comigo. É você no comando da tua vida. É você criar e ter a coragem de ser você e buscar a sua felicidade. Tarde. Agora que você ficou até o final, me ouviu até o final, você merece um presente, porque você é uma pessoa especial. O mantra criado por mim se você repetir várias vezes durante o dia, pois é isso que eu faço, já vai te ajudar na gestão emocional e na própria recodificação cerebral. Então todas as vezes que perguntarem para você e como que você está, você diga assim, ó, estou cada dia melhor. Não importa aquele estado que você está naquele momento, afinal não somos robôs, somos seres emocionais, mas repita, estou cada dia melhor. Independentemente se tem um problema, diga, estou Cada dia melhor. E pode ter certeza que, que acreditando, a sua vida vai estar cada dia melhor. Gostou? Deu like, assine meu canal e me acompanhe no Instagram, Antônio Bis, oficial. Compartilhe o link, né? mande para um, dois, três, quatro, cinco amigos. Elas vão agradecer. Ok? Então, vamos lá. Estou cada dia melhor. Gratidão, não mascar.